Então vou começar aqui, eu sou o Luiz Antônio, tá ali meu nome é ali embaixo Eu tenho ah, um pouco mais perto, então tá ouvindo aí atrás? Eu sou formado em engenheiro de produção na URGS, tenho mestrado na produção também mais nessa área de machine learning Eu sempre trabalhei com análise de dados, enfim, o tempo que eu trabalhei Aí com o tempo eu comecei a pesquisar mais, testar mais com essa área de data science, machine learning e hoje eu trabalho na Potec, que é uma consultoria de TI aqui de Porto Alegre, no, no time de Data Science deles lá, e aqui no Meetup já faz, acho que é o terceiro ou quarto Meetup que eu participo aqui, aí desde o primeiro eu achei, achei bem interessante a ideia, aí esse foi um tema que, que eu achei interessante, que eu estava interessado em aprender, e daí eu já pensei, oh, então eu posso apresentar, porque eu até aprendi mais fazendo essa palestra. Então, consegui seguir aqui a motivação de onde eu tirei essa ideia para essa palestra vindo do Kaggle quem é que todo mundo que conhece o Kaggle quem é que conhece o Kaggle levanta a mão só fazer uma... tá? é quase todo mundo o Kaggle é um site mais nessa área de machine learning de data science então ele tem alguns tutoriais alguns cursos ele tem alguns vários datasets também para o pessoal poder brincar poder fazer alguma análise mas a principal coisa que ele ficou famosa é que ele tem competições então aqui tem essas são as competições ativas eu tirei isso na passada esse print tem uma de Santander, tem uma de Sigma ali. As competições tem várias equipes, tipo ali tem 6.600 equipes aqui, 3.000 equipes aqui, e hoje eles têm um prêmio ali, tipo 100 mil dólares, que esse prêmio vai para as 3, 4, 5 primeiras, primeiras equipes que ganham. E geralmente a competição tem alguma métrica de desempenho, então eles dão os dados e pedem acurácia, pedem alguma outra métrica. Tu tem um leaderboard que as pessoas vão submetendo as soluções enquanto está valendo e vai vai mostrando os primeiros ali, só que acho que durante metade ou 70% dos dados que valem para o prêmio eles são escondidos e só valem depois, só que, quando acaba a data eles avaliam de novo com todos os dados e a equipe ganha. E uma coisa bem interessante dessa comunidade, das competições é que grande parte das pessoas, às vezes, principalmente os que não estão ali no top 10, top 20 só vai fazendo e vai publicando as soluções no próprio Kaggle. Assim. Então, tu vai aprendendo, já discutindo, oh, conseguiu um desempenho melhor e fiz tal coisa. O pessoal vai aprendendo durante e também no fim, as, geralmente as equipes que ganham dinheiro, as quatro, cinco ou 10 ali, elas são obrigadas a postar a solução deles no fórum. Então, tu, tu tá dois, três meses participando, tu não conseguiu fazer melhor que o ali, o cara vai postar o que ele fez e tu até aprende. Assim. Então, é uma, uma forma bem interessante de, de aprender. A idade do Kaggle, eu estava analisando os métodos que geralmente o pessoal usa para ganhar as competições e aí dividindo um pouco os tipos de dados que tem no Kaggle tem basicamente quatro tipos, então tu tem textos, que pode ser uma tradução, pode ser alguma coisa assim tu tem imagens, tem até uma competição famosa da classificação de baleias, de conhecimento de baleia tu tem sons, que pode ser alguma tradução, alguma, pegar um som e fazer palavra ou tem dados tabulados que são tabelas, que a maioria das competições hoje são tabelas então o caso do Santander ali por exemplo, são dados de clientes que são várias tabelas Aí para esses dados, nessas três primeiras categorias, sempre os modelos que ganham, enfim, onde tu consegue fazer alguma coisa, geralmente são redes neurais e Deep Learning, então aqui não tem, geralmente a maioria das palestras até do Meetup são mais nessa área. Já na parte de dados tabulares, se fala muito de Deep Learning, pode aplicar redes neurais, vários outros métodos para tabelas, mas especificamente no Kaggle, os métodos que ganham são esses Gradient Boosted Trees, que é o que eu estou falando na palestra hoje, e aí tem especificamente três implementações mais famosas que eu vou apresentar hoje no final, que é o XE Boost, o LightGBM e o CatBoost. Então, aqui eu não estou dizendo que redes neurais e outros métodos não funcionam para tabelas, mas sim que no Kaggle especificamente, porque onde, onde pequena variação na acurácia faz muita diferença, ali, tipo 0,1 um do negócio na quarta casa decimal o cara já ganha ou fica em posição centésima, por exemplo. Então, são esses métodos que o pessoal utiliza. Aí, só para dar um contexto, para situar o contexto geral, então, eu estou falando desse Gradient Booster Trees, só para di... o que, que significa essa expressão. O Trees vem de Decision Trees, que são árvores de decisão, então, que é um método de Machine Learning. O Gradient Booster vem de Gradient Boosting, que é um tipo de boosting, que é um tipo de Ensembling. Então, estou só separando. E a ideia da, da apresentação, eu estruturei mais ou menos nessa ordem. Então, eu vou falar de Decision Trees, depois de Ensembling. Ali eu tenho três tipos de Ensembling, que é o Voting, o Bagging e o Boosting. Dentro de boosting, eu falo de dois tipos de boosting, que eu vou chegar no Grade Boosting. Vou falar dos três, das três implementações ali. E no final, que na implementação tem uma rápida implementação que eu fiz, só para demonstrar como seria os métodos, assim, só para dar mais uma ideia. E aqui a ideia toda da palestra é ser uma coisa de passar mais a intuição dos métodos do que, tipo, matematicamente formal todo método. Tanto que eu poderia pegar um tema só, só, tipo, a árvore de decisão, ficar uma palestra inteira. Então é mais só para dar uma, uma ideia geral, assim, para o pessoal saber o que está acontecendo, onde pesquisar mais, se for interessante. Então, começando por Azure assim, de tem o Akinator, você deve ter já jogado no site lá, tem um aplicativo. Basicamente, para quem não conhece, o site tem esse gênio, tu pensa no personagem, pode ser tipo de um jogo, de um filme, pode ser uma pessoa real, posso pensar, sei lá, no Batman, posso pensar no Joana Dark, quem que seja. Ele vai fazer umas perguntas, então aqui ó, seu personagem é mulher, sim, não, não sei, provavelmente sim, provavelmente não. Antigamente só tinha sim, não e não sei, agora que eles botaram os dois últimos, tu vai respondendo e no final ele vai dizer quem é, e geralmente ele acerta, e acerta até umas coisas muito obscuras, assim. tipo, é até meio mágico ele acertando, e aí se ele errar, tu pode dizer, ah, tu deu tal, falando de tal pessoa, e tu passa a resposta, ele deve botar no banco de dados dele lá. Né? Mas a ideia por trás do Hacknator é que todo ele é uma árvore de decisão, ele faz uma pergunta, e vai para um lado ou para o outro, fazendo perguntas simultâneas, até conseguir classificar. Então, uma árvore de decisão é um método, que a ideia dele é que eu monto ela através de uma sequência de perguntas binárias. Então, eu pergunto, ó, tal coisa é um gato ou é um cachorro? Ou posso perguntar, é maior que 50 ou menor que 50? Vou fazendo perguntas e conforme vai dando a pergunta, eu vou andando, vou afundando aqui na árvore, vou descendo na árvore, e quando chegar no final, eu posso ter uma classe, eu digo se a pessoa passou ou não. Eu posso dizer, nesse caso aqui, eu estou dizendo uma probabilidade, que é uma chance do cara sobreviver. Ou eu posso ter algum valor contínuo, tipo o valor de uma casa, se for para regressão. Vamos três os casos. Aqui, por exemplo, é um dataset parecido com aquele do Titanic. Então, eu estou pegando algumas pessoas, e prevendo se elas vão sobreviver ou não. E daqui, então, a primeira pergunta é se é homem ou não. Se for, cair para cá. Se for um homem adulto, cai para cá e pessoa tem 20% só de chance de sobreviver. Se não for um homem adulto, já aumentou a chance. caiu para cá, aí ele pergunta se estava na terceira classe, que é uma classe específica, se não, tu sobreviveu. Se sim, tu já aumentou um pouco para 27. E assim vai nas perguntas. E uma parte interessante dessas asas, que sempre quando o algoritmo cria essas perguntas, tanto a pergunta em si como o ponto de corte, tipo, é maior que 50, ou porque não é maior que 20, ou qualquer coisa desse tipo, ele faz as perguntas para maximizar o ganho de informação. Então, perguntar se é homem ou não, pelo visto no caso é bem relevante, porque os homens têm uma taxa de sobrevivência bem menor do que os não homens aqui do lado. Então, é uma pergunta relevante. Não é perguntar se a pessoa usa chapéu, estava de branco, porque essa pergunta não faz tanta diferença, então a árvore acaba não fazendo essas perguntas. Um outro jeito de tu visualizar as árvores é ver que cada pergunta, se eu conseguir traçar o um espaço, ela gera uma reta. Então, aqui eu tenho um exemplo que é um exemplo de faculdades americanas, um exemplo fictício, que para decidir se o aluno vai entrar ou não, eu tenho as notas dele no, durante o ensino médio e a nota dele numa prova. Eu quero dizer se o cara passou, que são os vermelhos, ou se é azul, não. Então, a pergunta pode ser, ah, se, a nota, se a nota da prova foi menor que 5 ou maior que 5, vai para um lado ou para o outro, e daqui eu avalio se a nota do ensino médio foi maior ou menor que 7, aqui que 2, vai para um lado ou para o outro. E aí, cada uma dessas é uma reta. Então, esse maior ou menor que 5 aqui é essa reta aqui. Ela então, separa as suas da esquerda para a direita. Depois, se eu for para a esquerda, por exemplo, essa pergunta do 7 é essa reta aqui. Então, quanto mais profundidade em minha ele tem, mais perguntas eu tenho, mais retas eles têm. Isso é espaço de quantas dimensões forem. Então, está em duas dimensões para poder visualizar. Aí, um problema que pode acontecer, que nem eu tenho esses dados aqui, então, digamos que eu tenho quatro classes, cada cor, cor é uma classe e eu quero classificar ele com árvore de decisão. dependendo do jeito que eu monto o modelo, se eu não limitar a profundidade, enfim, ele pode gerar classes muito específicas de gerar Tipo aqui, ó, essa amarela aqui é uma classe ok, a verde, aqui tem uma azulzinho e uma roxa, mas aqui no meio, aqui na foto que ficou pequena mas tem várias classes pequenas de um elemento só. Ele faz uma caixinha em volta do elemento, ele consegue fazer perguntas muito específicas de ser 20 níveis e botar a pessoa, a pessoa ou o que for num dado específico. Então esse é um problema de overfitting que às vezes as árvores acontecem. Um jeito de evitar tem alguns hiperparâmetros das árvores que eu posso usar para controlar isso. Um dos mais óbvios é eu limitar o máximo de profundidade. Só que a profundidade, os outros parâmetros também tem sempre uma relação de se a profundidade é muito pequena, eu posso ter um underfitting que eu não estou aprendendo o suficiente. Eu fiz uma pergunta só e eu precisava ter feito cinco Gosto de fazer pergunta demais, fazer 200 perguntas Eu vou no final chegar uma pessoa só para cada pergunta Então tem esse jogo Aqui por exemplo, aqui tem aquele mesmo dataset E eu, o modelo foi treinado com uma, duas, três ou quatro de profundidade Que são as perguntas ali no, no nível Então com um só e só, só fez uma reta Então ele, aqui ele acertou e aqui todos os outros ele botou no mesmo saco Que errou, porque ele não tinha o que fazer Com dois já foi um pouco melhor com 3 aqui já, aqui nesse caso parece ideal, porque já classificou tipo 1, 2, 3, 4, que já mais ou menos acertou, e com a 4 ou mais já começa a dar aquele problema do overfitting de fazer caixinhas muito pequenas. Então esse é um parâmetro que tu mexe na hora de criar uma árvore até achar o melhor resultado. Então aqui eu falei das árvores de decisão. Eu falei delas que geralmente os modelos que eu falo depois usam árvores. Então só para dar uma ideia que eu falei das árvores. E agora vamos falar do Ensemble Learning, o Ensemble Learning, que tem o exemplo do Megazord, mais fácil de entender, ele é uma técnica que combina diversos modelos, então, eu posso combinar uma árvore de decisão, uma regressão logística, com uma rede neural, com um outro modelo, e eu quero obter um modelo final que seja melhor, que é um desempenho melhor que o desempenho de cada um dos, dos individuais. Então, eu tenho dois modelos com 80% de acurácia eu consigo um final com 85%, enfim, alguma coisa nessa linha. Tem alguns tipos diferentes de Ensemble, aqui eu falo de três meio principais, tem o voting, o Bagging e o Boosting, vou falar mais ou menos nessa ordem. Essa ordem é até interessante que é uma certa ordem de complexidade e, geralmente os modelos de baixo utilizam os de cima, assim. então o Bagging vai utilizar o voting em uma parte e o Boosting vai utilizar o Bagging e o Volting, assim. então meio que faz uma sequência lógica tu ir é construindo esses métodos. O método do voting é o mais simples dele, aqui eu criei um exemplo fictício, então, digamos que eu treinei cinco modelos diferentes para diferenciar um cachorro de um lobo. Lá claro porque eu quero fazer isso, mas eu quis fazer isso. eu treinei cinco modelos diferentes, modelos iguais. Aí, digamos que eu passei essa imagem aqui, que então, é uma imagem relativamente difícil, eu quero saber se isso aqui é um cachorro ou um lobo. Aí eu passei essa imagem, isso aqui por acaso é um lobo. Passei essa imagem, aqui eu tenho cinco modelos e cada modelo me disse uma coisa. Então, Três deles me disseram que é um lobo e dois disseram que é um cachorro. Nesse, no método mais simples aqui, que é o Max Voting, eu basicamente conto, então tem três votos para lobo e dois para cachorro, ele é um lobo. Pronto, eu só votei e decidi e é isso aí. É bem simples. Já no próximo método que chama de Average Voting, a maioria dos modelos, quando eu faço classificação, no final ele não me dá uma classe, ele me dá uma probabilidade daquele, daquele dado ser de uma classe. E com essa probabilidade eu boto um ponto de corte e decido o que se vai ser. Então aqui, por exemplo, eu inventei essa, que o modelo vai me dizer uma, uma probabilidade de ser lobo. Então aqui ó, aqui é 0,55, se eu voltar lá, maior que 0,5 é lobo. Aqui é 0,35, eu disse que é cachorro. Então, eu estou usando essa informação e não a classe. Vou pegar essa informação e fazer uma média, vai dar 0,454, que isso aqui já é um cachorro. Então, eu usei um método diferente. Digamos que eu usei os mesmos modelos, porque estão estão no mesmo resultado, e eu consigo um resultado de sinal diferente. E o terceiro método, que é um, basicamente uma, uma média ponderada, é além de eu pegar essas médias, essas probabilidades, eu também pego um peso. Então, digamos que a curácia desse modelo aqui, eu testei só ele, foi melhor que a dos outros modelos. Ou esse modelo aqui foi treinado com mais dados. Esse modelo passou por um especialista, por algum motivo eu tenho alguma razão para achar que esse modelo é melhor que esse, e esse aqui é pior que esse. Aí eu dou um peso, e aí eu vou fazer uma média ponderada do peso com a nota, agora vai me dar um 0.515, que agora virou um lobo de novo. Então depende do jeito que eu usar essa votação, pode eu criar outras formas de votar, mas a ideia é seria a mesma, eu tenho que combinar modelos para chegar num modelo só final. Isso todos os métodos de Ensembling vão ter de alguma forma, porque eu tenho vários modelos e no final tem que chegar no modelo só. Então, aqui essa parte de volta foi isso aqui. O próximo que é o Bagging, que o nome vem de Bootstrap Aggregating, vem do, do nome. E a ideia do modelo é a seguinte, antes, no caso anterior, os meus cinco modelos, os meus dez modelos, os modelos que forem, eles foram treinados com os mesmos dados. Então, eu preciso de modelos diferentes. Não posso dar cinco árvores de decisão, porque assim que foram usados os mesmos dados, vão aprender mais, mais ou menos a mesma coisa. Aqui não, aqui é a minha ideia eu primeiro pegar meus dados originais e separar em subsets. Então, eu peguei meus dados originais e separei em 5 subsets. Essa separação tu faz com o bootstrapping, que é por isso que vem do, do nome do bagging ali, que é basicamente uma amostragem randômica com reposição. Então, digamos que eu tenha 100 dados aqui e eu, quero, eu digo que o meu subset vai ter 80 dados, 80%. Aí eu vou lá e vou pegar 80 exemplos com repetição, então eu posso pegar o mesmo exemplo duas, três vezes, enfim. Vou selecionar e vou gerar 5 subsets diferentes aqui, nesse caso. Aí cada um desses subsets eu passo por um modelo diferente, então esse modelo treinou com esse subset aqui, esse com esse, e no fim eu combino todas as predições do jeito final, que aqui pode ser até o Volting que eu fiz antes, pode ser uma média, pode, posso pegar o um maior, fazer uma média ponderada. Aqui o interessante é que eu tenho subsets diferentes, eu posso ou... Cada modelo ainda ser um modelo diferente do outro. Então aqui será se é uma rede neural, aqui se é uma árvore de decisão, ou eu posso que os cinco sejam o mesmo modelo, porque eles estão tendo dados diferentes, então eles vão aprender coisas diferentes. E outra coisa interessante que é essa ideia de separar subsets é para essa ideia vem de que cada modelo aprenda coisas diferentes, então, ele aprende aspectos diferentes do problema, porque ele não recebe todos os dados. Então tem um certo tem um certo dado que é muito dominante, que ficou algum detalhe nenhum modelo pode aprender, e dessa forma, se eu tirei isso daquele modelo, ele consegue aprender isso. Então, geralmente, isso reduz o overfitting, até porque nenhum modelo tem 100% dos dados para dar overfitting nos dados, ele tem só uma, uma parcela. Aqui também, esse percentual que gera os subsets, 80%, 50%, 90%, também é um hiperparâmetro interessante para ajustar, porque se, tu tiver, se for muito, se tiver quase 100% ali, não vai ter muito sentido, porque você vai tentar ver todos os dados mas se for muito pequeno, tu não vai ter dados suficientes para aprender, então ele não vai conseguir fazer fazer relações. Dentro do bag o modelo que usa, que utiliza esse Bagging, é chamado Random Forest, que ele é um bag onde todos os modelos são árvores de decisões, por isso que vem a floresta das árvores, e o Random vem do Bagging da seleção ali dos dados. Então, ele ele utiliza o de Bagging, cada árvore um subset. É além disso tem uma coisa que chama de feature bagging, tá? que aqui é um exemplo, Então, que cada uma dessas bolinhas seria uma pergunta, então aqui tem uma pergunta que divide os dados para a esquerda e para a direita, sempre que eu vou, dentro de cada árvore, sempre que eu vou fazer uma pergunta, eu também tenho um parâmetro que me diz que ele não me dá todas as colunas dos dados para avaliar, então, eu tenho 20 colunas e ele vai me dar só 18, dessa forma é mais um jeito de garantir que até dentro de cada árvore, mesmo as árvores tendo mesmo, os mesmos dados, eles vão aprender coisas diferentes porque não vai ser disponibilizado os mesmos dados. Também é que, geralmente, como eu estou usando um número de árvores grande, eu posso usar 200, 300 árvores, eu faço isso de novo para evitar overfitting. Então, eu tenho duas fontes de aleatoriedade ali, tanto na, nas colunas quanto nos dados, e só faço em cada árvore aprenda um aspecto diferente. É no Meetup anterior, eu acho que tem uma palestra sobre árvore, sobre Random Forest, então quem quiser pode olhar lá, está lá, tem toda a palestra sobre isso, tem mais detalhado, aqui é mais só uma ideia. E aqui só um diagrama, então aqui eu tenho meus dados, que eu tenho 10 dados, aqui eu fiz meus, no meu bagging, separei em, em, em três conjuntos de 4, cada um desses aqui passa por uma árvore de decisão, aqui dentro tem aquele feature bagging, no final eu combino, aqui também pode ser uma votação, alguma forma assim, e eu tenho o um output que é o modelo final. Estou clicando nessas Random formas. Por fim, eu tenho o Boosting. Então, eu já falei estava dentro do Assembly, falei do voting, do Bagging e agora do Boosting, que, que é onde eu quero chegar com a palestra. E uma coisa que estou olhar a diferença do Boosting para o Bagging e até para o Volting, é que antes todos os modelos eram treinados de forma paralela. Eu tinha, eu separei os subsets ali, mas os 5, 10, os 20 modelos, um não dependia do outro, tipo, um não olhava para o outro. Aqui no Boosting, eu vou fazer um pouco diferente. Então, cada modelo vai ser gerado sequencialmente. Então, eu vou gerar o primeiro modelo. A partir do resultado, do primeiro eu vou fazer alguma coisa no segundo diferente. o terceiro eu vou olhar o resultado do primeiro e do segundo fazer algo diferente. E assim vai. Então, eu vou construindo os modelos de forma incremental. Dentro do Boosting, tem, tem dois métodos mais famosos. Tem o Adaptative Boosting, que é o AdaBoost e o Gradient Boosting. O AdaBoost é mais simples, então vou explicar o primeiro. Então, a ideia do, do Ada boosting, é que eu vou fazer meu treinamento num certo dados, um modelo só vai treinar e de acordo com o resultado dele, ele vai dar peso para cada amostra, então as amostras que ele errou ele vai dar um peso maior, as amostras que ele acertou ele vai dar um peso menor, então assim o segundo modelo vai aprender principalmente o que o primeiro, o que o primeiro errou. Então, aqui tem um exemplo, esse aqui é o meu primeiro modelo, aqui o menos e o mais. São a, a, a classe de cada dos dados e o tamanho do menos e o mais são tipo o peso. No começo, todos começam com o mesmo peso e o mesmo tamanho. Aí eu treinei esse modelo aqui. Esse modelo pode ser uma árvore que me fez uma reta aqui. Ao fazer essa reta, eu errei esses três pontos aqui e acertei os outros. Então, se você olhar para cá, você vê que esse mais cresceu e esses dois menos cresceram. E os outros dados diminuíram o tamanho. Então, estou dando mais peso porque eu, porque eu errei. Nesse segundo aqui. Como ele tem mais peso aqui, ele vai acertar. Ele acertou todos os outros que o outro errou, ele acertou, mas ele errou alguns diferentes. Então, esses que ele errou agora, aumentaram o peso em relação ao estágio anterior. E aqueles, tipo esse aqui, ó, que os dois primeiros modelos acertaram, ele diminuiu mais ainda o peso. Porque esse aqui já está tão óbvio, os outros já pegaram, o próximo modelo não precisa ver isso. Então, dessa forma, eu vou construindo vários modelos que um vai aprendendo com os erros dos outros. Geralmente, que se utilizam árvores de decisão, até pela... Tem uma questão de velocidade e tem uma questão que eu posso construir com uma, uma árvore com pouca profundidade. É uma árvore bem simples, que ela vai aprender só um aspecto. Porque aqui, se for olhar nesses exemplos, nenhum deles é um modelo muito complexo. Nenhum deles faz um monte de reta, faz uma reta só. Então, dessa forma, eu preciso que cada um aprenda só um aspecto do dado. E no final, depois que eu fiz esses três, ó, fiz esses três aqui, como é que eu combino eles? Aqui a combinação também é um volt. Só que esse Volting ele é ponderado, então, aqui, ó, esse aqui é o peso de cada modelo, dado esses pesos aqui, o modelo final é isso aqui. O modelo final acerta todos os pontos, ó, consegue acertar todos eles, e esse peso aqui eu, av eu avalio considerando o erro. Nesse caso o erro, eu estou olhando no caso binário, só tem duas classes, se tiver mais pode ser, mas daí é uma forma um pouco diferente. Como tem duas classes, aqui é, no exemplo é balanceado, então o um modelo que acerta 50% ele não tem valor nenhum, porque ele não fez nada de diferente, então para os 50% aqui ó, o peso é zero, então se o modelo tem 50% eu não fiz nada com ele. Quanto melhor o modelo for, ou seja, menor o erro, mais peso eu dou. Então no limite o modelo que acerta tudo eu dou um peso infinito, porque se acerta tudo eu não preciso dos outros. Agora, para o lado contrário, pensei que eu tenho duas classes, 50% e teve um modelo que acertou 10%, poderia pensar que esse é um modelo muito ruim, na verdade esse modelo é tão bom quanto o um modelo de 90%, porque é só eu ver o que ele prevê e fazer o contrário, então eu vou dar um peso grande, eu vou dar um peso grande igual para ele, então se eu olhar o 20% aqui ó, e 80% são o mesmo peso só com o sinal contrário, então eu vou dar um peso para ele só vou inverter o sinal para o que ele considerar, eu vou mudar a classe, eu vou mudar a unidade que ele fez. Então, dessa forma eu combino e eu chego no modelo final. Por fim, aqui o Gradient Boosting, que é da, a ideia da palestra, ele é um pouco mais complicado que os outros, então vou apresentar algumas intuições e só no final vou chegar no modelo final. A ideia dele do Gradient é baseado no gradiente descendente, então por isso que vem o Gradient aqui, ele, a, a ideia dele é, é um pouco parecida. Para quem não conhece, esse gradiente descendente é um método que usa bastante para minimizar uma função de erro, geralmente quando está treinando uma rede neural, usa ela para treinar a rede neural, e a ideia é bem simples desse gradiente, é assim, ó, eu tenho aqui o vermelho, é uma função de erro, e eu estou aqui, e eu quero chegar no mínimo dessa função. Para chegar no mínimo, o que eu faço? Eu estou aqui, eu faço a derivada da função, que ela vai apontar para onde a função está Tá o mínimo dela, e aí eu pego e ando na direção desse mínimo. Então, esse aqui aponta pra cá, eu andei pra cá. Quando eu tô aqui, ele, ele começou a apontar pra cá, eu ando pra cá. E assim eu vou andando até chegar no meu ponto no ponto ótimo, que vai ser isso aqui. Então, mais ou menos a ideia bem simplificada do modelo é esse. Então, eu, eu, tenho um, um, eu tô com um ponto, eu vejo meu erro, vejo para qual direção diminui meu erro, e eu ando um pouco naquela direção, e vou andando sempre até chegar num ponto que eu não mexo mais muito, ou que eu andei mil passos, de um número específico de passos, e eu paro de fazer. E essa é uma ideia parecida desse método. Esse também nada impede eu fazer com diversos modelos diferentes, mas geralmente está indo pelo mesmo caso dos outros, que só utiliza a árvore de decisão. Então, para dar uma intuição de como é que calcula esse Gradient Boosting, vou dar um outro exemplo. Aqui digamos que eu tenho dados, aqui eu tenho nove pessoas, eu tenho a idade das pessoas, eu sei se elas gostam de jardinagem, se elas gostam de videogame ou se elas gostam de chapéu. Em tese de jardinagem, estaria vinculada a uma idade mais alta, o videogame com a idade menor. O chapéu é para ser um ruído no modelo que, enfim, só dá ali para ter uma outra variável. Eu quero classificar a idade da pessoa com base nessas três informações. Aí, digamos que eu vou pegar isso aqui e colocar uma árvore só com profundidade 1. Um. Então, a minha, minha melhor árvore, ele vai olhar para a jardinagem... Se a pessoa gosta, não gosta, ela cai aqui, aqui são as quatro pessoas, as quatro idades das pessoas que não gostam, que não gostam. e aqui estão as 5 idades das pessoas que gostam. Se eu faço a média, ó, essa média aqui vai dar 19,25, essa média aqui vai dar 57,2. Então, essa é a minha predição final, eu fiz aqui, então, para cada pessoa tem a idade real e tem a predição. Aqui ainda não tem nada de tem nem de ensemble. eu peguei um modelo só e fiz uma árvore bem simples se eu tenho esse, esse modelo aqui, eu posso calcular um resíduo, Que esse resíduo é basicamente o erro, eu vou pegar a idade real, que é a variável, a variável real e eu faço menos a minha predição então, aqui, ó, aqui deu 13 menos 19 deu menos 6, 25 aqui deu 35 menos, menos 19 deu 15, então eu criei uma nova coluna que eu chamei de resíduo, chamei de resíduo 1 porque é relacionado à predição 1 o que eu vou fazer? meu segundo modelo eu vou treinar ele mas em vez do meu Y, do dado que eu quero prever ser é a idade, o dado que eu quero prever agora vai ser o resíduo. Então, eu quero prever o erro com base nos dados. Então, ó, aqui eu estou com os resíduos aqui, passei eles numa árvore. Então, ó, esse aqui vai ser meu Y, eu tenho os mesmos dados, e agora a minha nova pergunta é se gosta de videogame ou não. Então, se ele não gosta, esse aqui é o valor do resíduo, se eu pegar daqui e jogar para cá, e esse aqui é o valor do resíduo se gosta. Se eu fazer uma média, eu vou ter uma média de cada resíduo. Então, Aqui eu tenho a segunda árvore, essa, essa média aqui ó, essa média de quem gosta é esse menos 3 e a média de quem não gosta, que é isso aqui, é esse 7 aqui. Então agora, o que eu montei na tabela? Eu tinha a minha dado original, que é a variável que eu quero prever, eu tenho minha primeira predição, que é o que eu fiz só com o meu primeiro modelo, meu primeiro resíduo gerou minha segunda predição, que é essa aqui. E eu posso combinar as predições, que eu estou combinando modelos, só pegar esse aqui e somar. Vou só somar e vai dar 15. E assim eu vou somar para todos eles, estou se tu olhar, e aqui vai dar meu, meu, meu resíduo 2, que seria. Se tu somar fazer a, a, fazer a média absoluta desse resíduo aqui, em relação a isso aqui, isso aqui diminuiu. Então, de forma, eu diminui meu erro. E a ideia do, do Great Boosting a intuição dele é fazer isso, eu treinar o um modelo, achar o erro, treino o segundo com base nesse erro, aí treino o terceiro com base no erro do segundo e eu vou indo assim, quantas vezes for. Eu posso fazer isso M vezes, 100 vezes, e daí no final minha predição vai ser uma combinação. Não é exatamente assim que ele funciona, mas a ideia é importante pegar essa, que ele está vendo o resíduo, passando para outro modelo e seguindo nessa, nessa ordem. Daqui eu expliquei uma aproximação do que seria o algoritmo final em sete passos. Então, o que é o primeiro passo? Geralmente, o modelo original, que eu estou chamando de F0 de X, que é as minhas variáveis, eu diria só, é um modelo bem simples, que ele só faz uma média. Então, eu vou dizer que todo mundo, a idade de todo mundo é a média de todo mundo. Então, esse modelo aqui, instantâneo, tendo essa média, em vez de calcular um resíduo, eu vou calcular uma função de erro, que é basicamente a mesma ideia, a função de erro vai ser L, e L depende. Dos valores de y, então depende das idades reais e depende da minha função, que na real é a média. Mas eu defini essa função aqui. Basicamente pegar aquela tabela dos resíduos e botar numa função. Tendo essa função, como eu estava olhando para o gradiente descendente antes, eu vou fazer a derivada dela aqui em relação à minha função para achar o que eles chamam de pseudo-resíduos. Que é mais ou menos é a mesma coisa, mas é uma direção para onde o resíduo aponta. Tendo esse pseudo-resíduo aqui, que vai ser mais ou menos a mesma estrutura do que era o resíduo lá antes. Eu vou pegar meu próximo modelo, que eu vou chamar de H0, H de hipótese, usando o R como input. Então até aqui eu estou mais ou menos igual, só mudou que em vez de ser a, a diferença, que foi uma derivada, calculou o resíduo. Tendo esse novo modelo, agora eu tenho que combinar esse, esse H0 com o F0 para dar o F1. Antes, para combinar eu só somei os dois. Só que aqui em vez de somar os dois, eu vou fazer uma soma ponderada. Eu vou pegar o primeiro mais um valor do segundo. Então, o valor do segundo tem esse gama zero aqui, então vou pegar o modelo original e somar com o novo modelo, que é o H0, vezes um valor de gama. Esse valor de gama aqui, para mim achar, eu vou minimizar a função de erro, mais ou menos está escrito aqui. Vou pegar minha função de erro, que antes ela dependia só do modelo original, agora ela vai depender do modelo original mais do H0, vezes esse gama, eu vou achar o gama que minimiza o erro, o melhor gama para esse caso vai ser 0,5, vai ser 1, vai ser menos 1, Enfim, eu vou achar um gama que minimiza esse erro aqui, dado que eu achei esse gama, meu modelo final ainda não vai ser isso aqui, já que tem mais um passo que vem do, do gradiente descendente, o modelo vai ser o modelo original, mais o gama vezes o h0, que vem daqui, e tem mais parâmetros V aqui, que é essa learning rate, que é uma taxa de aprendizado, que que é um dos parâmetros do modelo, geralmente é algo pequeno, tipo 0,01, alguma coisa assim. Por que eu estou usando aqui? Porque eu não só somo sem o Gamma. Digamos é que eu tenha, vou treinar com 500 árvores? Lá na, tipo, F do, no meu F200, quando eu vou achar o F201, no meu F200, ele já, ele já foi treinado usando 200 modelos. Se eu só pegar, se esse, uh, esse, a taxa que não for pequena, se o próximo modelo 201, por alguma aleatoriedade, alguma coisa, for muito errado, for muito diferente, eu vou meio que acabar, ou eu vou andar muito longe dos meus 200 outros modelos anteriores. Dessa forma eu faço que em cada passo, eu só mudo um pouquinho o valor do modelo. Então eu vou ajustando ele aos, aos poucos, em vez dele ficar instável e ficar variando muito em cada interação. Então essa que é a ideia de colocar aqui. Por fim, eu vou repetir isso aqui M vezes. Eu vou até o FM, o F100, o F que seja. E esse modelo final vai ser meu modelo que vai ser vai ser a predição Além disso aqui, tem algumas outras modificações, as duas principais, que é que nem na, nas random forest, a cada novo modelo que eu gero, eu vou olhar sempre um subset dos dados para treinar, seria o bagging, então mesmo outro modelo treinando com um erro do outro, ele vai treinar com o um erro do outro, mas só treinar com parte do erro do outro, que ele não tem todos os dados, e também o mesmo é feito com as colunas, então quando eu estou montando a árvore, eu vou abrir essa, se cada modelo desse for uma árvore, quando eu vou abrir essa árvore, eu vou selecionar só umas colunas. Então, de novo, eu estou fazendo um modelo aprender com o um erro do outro, mas também os modelos estão aprendendo com aspectos distintos do problema. Então, eu estou combinando as duas ideias. Aí dentro desse Gradient Boosting, tem algumas implementações. Aqui eu trouxe três das implementações principais, três têm tem ali pro o Python. Não sei as três tem para R, mas duas das três tem pelo menos que eu sei. Esse XGBoost é a primeira delas, que foi famosa, Foi ela surgiu em 2014 com o um projeto de pesquisa de Tian Shen. Ela hoje tem aqui para cinco linguagens, ela também aceita esses frameworks de dados distribuídos e ela pode ser treinada no CPU ou no GPU. Então, esse XGBoost e ela comparada com o Gradient Boost padrão, até na Scalern tem um Gradient Boost, tem outras implementações, a principal diferença é que ela treina muito mais rápido. Então, se ela treina mais rápido, eu posso testar, usar muito mais árvores. Então, antes eu usava 100, agora eu posso usar 1.000. Ou posso testar muito mais hiperparâmetros, posso fazer muito mais iterações, porque ela é muito mais rápido. E são várias otimizações ali, mais matemáticas, que fazem o treinamento ser tão mais rápido. Também tem uma questão de paralelismo ali. E ela é, ela é bem famosa, bem popular no Kaggle, especialmente aqui em 2016 2017. Em 2016, tem essa competição, essa Riggs-Boson Competition. Foi alguma coisa a ver lá do, do, do CERN, do Boson de Higgs lá, quando descobriram, mas logo depois eles muito dados eles queriam de alguma forma mais fácil de se olhar para os dados, tu, tu, a, encontrar algumas partículas só olhando para os dados, para a imagem dos dados. Aí teve essa competição, foi uma competição bem famosa, e no meio da competição esse Changshan começou, ele subiu, ele ficou tipo, tá no meio do aquele derbode público, todo mundo lá com certo desempenho tipo 90% e ele apareceu com 95%, tipo, muito longe dos outros, isso é que como ele estava participando também para divulgar o modelo, ele subiu, ficou em primeiro e ele mostrou no meio da competição o modelo dele, olha, eu estou tão bem que eu estou usando esse XR Boost aqui, que é meu modelo, ele apresentou o modelo dele e no meio do caminho todo mundo começou a usar o modelo no meio da competição e no final, não, acho que não foi ele que ganhou, mas todos que ganharam usaram o modelo deles. Então, então aí todo mundo ficou, ah, esse modelo funciona, está valendo e todo mundo começou a usar. Então, no Kaggle é bem famoso esse modelo. E especialmente aqui eu falei em 2016, 2017, porque em 2017 surgiu um outro modelo que o pessoal está usando mais. Hoje estou olhar, tipo, até o pessoal da empresa lá, teve uma competição do Santander que participou agora, acho que os 10 primeiros todos usaram a outra implementação e não essa, que ele é o Light GBM. O Light GBM surgiu em 2017 pela, pela Microsoft, ele é uma melhoria do XGBoost. Boost principalmente na questão de velocidade de treinamento. Então, as primeiras versões do Light BM era 15 vezes mais rápido, uma coisa meio absurda assim. Agora, cada interação que o modelo lança uma versão nova, a, a, a, a distância dos dois diminui, e aumenta, mas hoje ainda o Light BM é bem mais rápido, e é por isso que ele é bem popular no Kaggle. Porque no, no Kaggle na competição, uma coisa que tu vê, a gente tem bastante dados, datasets bem massivos, e o que ganha a competição, o teu modelo que tu está usando, ele tem um limite que de um modelo para o outro não muda mais muito, a diferença de quem ganha é o jeito que eles fazem uma feature engineering para combinar as colunas de alguma nova forma, de passar alguns dados só, essa interação de mexe mais com os dados que modelos e isso toma tempo. Então se o modelo é mais rápido, eu consigo fazer mais interações, mais combinações e submeter mais coisas, então o pessoal usa o mais rápido, mas a curaça, a curaça é basicamente parecida, assim, é quase igual, mas como é muito mais rápido, o pessoal está usando. Ele também tem outra vantagem, facilidade. Que no XGBoost, quando eu tenho variáveis categóricas, assim como as árvores, eu tenho que usar o One-Hot Encoding para criar uma coluna para cada variável. Então, se eu tenho uma variável que tem, que tem profissão, tem cinco profissões diferentes, eu tenho que criar cinco colunas e cada uma é um ou 0 para dizer se é, se é bombeiro, se é médico, se é policial. No caso do LightGBM, ele tem um jeito diferente de lidar com esses valores categóricos, que ele usa no próprio algoritmo ele usa um jeito diferente na hora de montar as árvores. Então, eu, eu posso dizer para ele, oh, isso aqui é uma coluna categórica, então trata ela como categórica, saiba que os números, não, que o 2 não é o dobro do 1, um, e sim é uma coisa diferente do 1, um. ele trata de um jeito, a única limitação que eu tenho que é converter essa categoria para números, então se eu tiver cinco profissões, numa string, eu tenho que converter para número de 0 a 5, tem que fazer essa função antes, mas depois ele aceita e ele trabalha direto com isso. Outra questão de o que, que ele é mais rápido, geralmente a maior parte dos sets, ele seria é mais rápido, é o jeito que ele abre as árvores. Então, o que o Xerboost faz, a maioria dos métodos faz, quando tá abrindo uma árvore, tu abre um nível inteiro, então, que está com a árvore aqui, tá no segundo nível, eu vou descer para o terceiro nível, eu abro todo o terceiro nível, daí eu vou para o quarto nível, eu vou assim. Uma das modificações do Light EBM foi que ele cresce a árvore, que eu estou no primeiro nível, ele cresce, pega esse aqui, ele cresce até o final disso aqui, só quando chegar no final lá que ele volta para o segundo ponto e cresce. Então, isso aqui, na maioria dos data dá uma, uma boa vantagem. Até no site lá de tem uma explicação maior disso aqui, tem uma simulação lá, que eles mostram o que é mais rápido em assim, cima, mas é uma principal diferença que ainda hoje existe e traz diferença. O terceiro modelo é o Sketch Boost. Uma coisa interessante, que eu estava pensando sobre o modelo, que ele é um modelo lançado em abril de 2017 pela S&M Index, que é uma empresa que eu não conhecia, nem sabia que existia. Eu descobri que era é a maior empresa de tecnologia da Rússia, e na Rússia ela é mais usada que o Google para pesquisa. Então, na Rússia e vários países, em volta, 55% do market share era é da index, não do Google. Então, eu não sabia que existia, eles lançaram essa implementação Open Source em 2017. A vantagem deles, uma das questões, é que a, a, ele também tem uma implementação própria para variáveis categóricas, Você tem um o cat aqui dentro de categorical. Essa implementação não precisa converter para número, eu posso passar só só String lá e dizer que é uma categoria que ele vai saber tratar. E segundo a ideia do modelo, ele está isso de um jeito diferente que melhoraria minha acurácia ainda mais. Então, ele também tem mais hiperparâmetros para acertar. Então, a proposta deles é que é um modelo que ele tem mais acurácia. Em termos de velocidade, tem benchmarks no site deles, em outros sites. Se eu estou usando uma CPU, eles têm uma velocidade entre o Xeboost e o Light e dependendo do dataset. Mas a grande vantagem, segundo ele, seria usando o GPU, eles é são mais rápidos que o B, pelo jeito que o modelo é construído e tal. Mas, então, hoje ele não é muito usado, então, no que quase não vê esse modelo, porque ele não traz o XGBoost, todo mundo usou, porque ganhou competição lá e tal, foi o primeiro o Light EBM o pessoal começou a usar porque era mais rápido e isso aqui não traz muita vantagem em relação ao Light GBM, então o pessoal não mudou assim. tem só tenta às vezes fazer uma competição, tentar o mesmo desempenho e não conseguiram ainda, assim. então o pessoal ou não aprendeu a usar, ou o modelo não é tão bom assim. então meio que talvez melhor, talvez eles estão lançando versões novas, talvez daqui a um ano já seja o melhor modelo, ou o XE Boost volta a ser o melhor, mas só para dar uma ideia e, aqui, e também uma, uma parte importante, esses modelos quando eu vou fazer uma competição, eu quero maximizar a minha acurácia, eles têm vários hiperparâmetros, tem 20, 30, 40, 50 parâmetros que eu posso uh, mexer, tanto o parâmetro do Boosting, quanto o parâmetro da própria árvore que vai dentro. Então, eu tenho vários hiperparâmetros, tem modelos que têm uns parâmetros diferentes, o Cat Boost tem bastante parâmetros diferentes em relação aos outros, mas aqui eu trouxe seis parâmetros, que são, os acho, os principais, os mais comuns, que tem nos seis modelos. Então, só para dar uma ideia, eu tenho aqui o um número de estimators, que isso aqui é o um número de árvores. Então, quantas árvores o modelo vai gerar, quantos modelos sequenciais ele vai gerar para aprender. Realmente, aqui, os defaults são 200, só pessoal usa 300, 400, alguma coisa assim. Aqui é o meu learning rate, que é, aquele, que é o valor lá do boosting que eu falei, que é quanto ele aprende com cada modelo sequencial. Aqui eu tenho a profundidade máxima, que é a mesma questão da árvore. Se eu tenho árvores muito profundas, eu posso ter um overfitting e também demorar para treinar, porque cada árvore, cada uma das 300 árvores demora demais para treinar. Então, árvores menores treinam mais rápido, mas podem não ter informação suficiente. Aqui esse subsample e call sample, é, os parâmetros do bagging. Então, quando eu faço o bagging para gerar o subset ou para gerar as colunas na hora de fazer as árvores, isso aqui me controla quantos por cento da árvore... Eu, do subset a rodar, 80%, 50%, 90% como aqui além disso, os dois têm esse regularization, alfa e lambda regularização, geralmente se usa com regressão linear ou uma rede geral tudo uma regularização porque a maioria dos modelos estão preocupados, no final em minimizar um erro eu tenho um erro e eu quero minimizar então, a cada iteração, o modelo aprende só se ele conseguir minimizar esse erro só que, às vezes, tem o problema que esse erro que ele está minimizando, geralmente está olhando para os dados de treino. Só que se ele olhar demais, eu posso criar um modelo muito complexo, que foi aquele caso das minhas árvores que tinha muitas caixinhas, que ele, ele tem um erro quase zero no dado de teste, mas quando vai para o teste, ele vai errar bastante porque ele fez um overfitting em meio demais ali. Então essa regularização, ele meio que dá um peso negativo para a complexidade. Então quanto mais complexo o modelo, com se o erro do modelo aumentasse. Então, o modelo meio que tem que pesar, se eu vou fazer uma modificação que diminui, que diminui um pouquinho o erro só e aumenta muito a complexidade, o modelo não vai fazer, porque de acordo com os valores do Alpha ou do Lambda aqui ele não vai fazer. Então, esse é um parâmetro geralmente que eles morais têm, é que eles implementaram de alguma forma nesses, nesses boosts, então pode dizer ou o Alpha ou o Lambda um valor para evitar o overfit. E por fim, eu fiz uma implementação, uma implementação bem simples, é só para mostrar, para ilustrar as três técnicas aqui. Então, eu peguei os três modelos, eu usei os preparâmetros parâmetros default, que poderia ter toda uma, uma interpretação só achando os melhores parâmetros para cada modelo, é uma coisa que depende muito do dataset não do modelo, então eu teria que ficar bastante tempo nisso. Eu usei todos os modelos com 200 árvores, que ele é o default. Eu acho que o XGBoost e o LightGBM tem 200, o Cat CatBoost acho que é 250, mas eu botei 200 para ficar o mesmo padrão em todos eles. Eu usei esse dataset, que ele é baseado no Censo americano, de 94, que eu tenho alguns dados demográficos e eu tenho que prever se a pessoa tem uma renda menor que 50 mil ou maior que 50 mil, uma renda anual, que é só prever isso. Aqui tem o, o, o dataset original aqui, e aqui tem um GitHub onde eu fiz essa implementação aqui. Só para quem quiser ver depois no link, pode entrar ali. Então aqui eu tenho meus dados, eu dei então, o CSV lá, coloquei num pandas aqui eu estou com o DataFrame só para ilustrar, então, aqui, aqui eu tenho a idade da pessoa, eu tenho a, a, o setor que ele trabalha, eu tenho o nível de educação, quantos anos ele passou estudando, aqui qual a situação, se ele é casado, nunca casou divorciado, aqui é relacionado à ocupação, então o trabalho da pessoa, aqui é a relação, então, geralmente se ele é casado pode ser ou a esposa ou o marido, ou se não é not in family. Aqui eu tenho a raça e o sexo da pessoa aqui, nas colunas. E aqui eu tenho um ganho de capital, uma perda de capital. que seria é meio que um ganho ou uma perda extraordinária, além dos valores que ele teve de salário que ele teve no ano anterior. Aqui é a quantidade de horas por semana que essa pessoa diz que trabalha. E aqui eu, todos são americanos, mas aqui é o país de origem da pessoa. E aqui no final eu tenho a renda. Uma coisa interessante nesse dataset que eu peguei, é que a maioria das variáveis são variáveis categóricas, quase todas elas são categóricas aqui. E como o XGBoost não aceita variáveis categóricas, eu tive que fazer o one-hot encoding. Então eu fiz para todos os três modelos igual, para ser mais ou menos justo a comparação. Poderia ter feito com categorias dos outros. Até, até testei não trouxe aqui usar os outros com a categoria direto, mas o desempenho foi basicamente o mesmo, assim não mudou muito, não teve muita diferença. Então aqui é só um exemplo, depois de fazer o one-hot encoding. Aqui é uma parte, então eu tenho vários dados aqui, então, por exemplo, aquele Work Class, criaram várias colunas, um para o governo federal, o um governo local, um privado, várias colunas de zeros ou uns. Aqui no total eu tenho 36 mil linhas no conjunto de treino e 9 mil no conjunto de teste. E aqui eu tenho 103 colunas, muito porque esse one-hot encoding tinha muitas categorias e viraram várias colunas. Então, a primeira operação vai ser do XGBoost, só para ilustrar. Então, eu só importo aqui o XGBoost, Aqui eu botei para ver o tempo que ele demora para treinar. Aqui tem um API do, do Python, que é da mesma estrutura do SQL então eu só passo o classificador. São 200 árvores. Eu usei o Random State 42 para ficar, pra quando rodar cada vez, ficar os mesmos resultados. E eu usei 4 jobs, que eram os cores da máquina que eu estava treinando lá. Aqui eu dei um fit nos dados de treino. Aqui eu estou calculando o tempo de treinamento. Aqui eu estou predizendo treino e teste, calculando a acurácia e no final só printando, então, o XGBoost aqui, deu 3.87 segundos, 30 mil linhas, teve uma acurácia de trem de 87 e 86.7 acurácia de teste. O que tu vê, eu comparei com os outros modelos, é um tempo bem rápido até, comparei com, que eu não trouxe, eu comparei com os outros modelos que me dá 30 segundos, 40 segundos nos meus dados, e a acurácia é bem alta, assim, a acurácia é bem alta, dado esses dados, e não teve muito ver fit, porque a relação do treino e teste foi bem parecido, 37.15, 36.72, então foi bem parecido. Aí o próximo, então, aqui ó, 13.37, eu fiz o mesmo com o Light GBM, a implementação é a mesma coisa, só muda que aqui é LGB Classifier, alguma coisa assim, tá aqui, Você vê que o tempo foi 0.46, são 8 vezes mais rápido, e é por isso que tipo, o pessoal usa no kaggle é, tipo, muito mais rápido. E a curácia foi basicamente a mesma, 0,86, 0,87, foi até um pouco melhor a curácia. Assim, então não tem porque eu não usar esse modelo. E por fim o CAT Boost, ele foi o mais lento deles, foi tipo 9 segundos, então foi mais lento até que o CG Boost e teve uma curaça um pouquinho melhor. Isso. Então aqui também a mesma coisa, todos eles, é a mesma estrutura, tipo, muda só essa linha, muda só tipo, essas duas linhas aqui. Aqui tem outro parâmetro verbose, que se eu não botar no CatBoost, ele começa a mostrar o treinamento. Aqui só uma tabela para comparar, então, o Atmei é bem mais rápido que os outros, nesse meu meu caso foi, até nos benchmarks do site do CatBoost tem, tem vários que ele é mais rápido que o XDBOOST, que no meu caso não deu, mas é só um dataset específico, assim, Então geralmente cada um seleção um dataset que faz sentido para o benchmark deles e tal. Na acurácia, embora o CatBoost for melhor, essa diferença que é muito parecida, tipo, isso aqui, tipo, sim, são detalhes de quais dados que eu peguei para separar entre no teste, assim, se eu rodasse com outro Random Seed, dava, tipo, dava esse maior que esse, assim. Isso e essa coisa também é muito dependente dos meus hiperparâmetros default, assim, né? Então, o CatBoost meio que os parâmetros que ele escolheu no começo são os defaults dele eles se encaixaram bem com esses dados, mas se eu tivesse um tuning ali, talvez eu conseguisse que esse modelo fosse o melhor, assim, então, temos a de acurácia, em então, é a mesma coisa, não muda muito, vai mais pelo tempo, porque isso aqui é o que o pessoal só usa por causa dessa questão do tempo. Então, essa é a palestra, que tem meus contatos, tem um e-mail aqui, o GitHub, onde é está a implementação, o LinkedIn. Quem quiser entrar em contato para falar sobre a palestra, falar sobre qualquer outra coisa, pode entrar em contato com qualquer um dos canais. Então, muito obrigado pela atenção e agora ficamos abertos para dúvidas. aí Então, discussão.